cabeça é um ponto alto em cor de rosa, mas tem um nó de macramé, muito interessante. Reparem como o verso fica bem, aqui no início é onde acrescentamos logo a segunda cor, com o nó, vamos ver como é que isto se faz.